amor segundo os virginianos é um tipo de amor muito realista, muito pragmático, aliás, como eles são. Eles não buscam príncipes e nem princesas, e nem são seduzidos pelos, é, pelos contos de fada, pelo amor que acontece nos contos de fada. Para eles, o amor deve ser possível e funcionar na vida real, e ainda assim ser muito bom. Não precisam de emoções arrebatadoras, né, de desejos intensos, de turbulências emocionais ou de aventuras muito excitantes e de momentos extraordinários e de cenários sublimes para despertar o amor ou para manter a chama acesa. Quem disse que o amor ou que o desejo acabam com a rotina, que a rotina desgasta o amor, não foi um virginiano. É, para eles, o amor arruma as prateleiras da vida, do coração, da alma, da cabeça. É, põe tudo no lugar certo, não tira do prumo. Se desarruma muito a vida de uma pessoa, não é amor. O amor não deveria enlouquecer uma pessoa, nem tirá-la, distraí-la dos seus afazeres. Muito pelo contrário, é a frequência, a assiduidade... É do casal, né, dos dois, da dupla Que aquece o coração É a participação nas atividades da vida diária Fazendo as coisas juntas É que vai dando essa, Esse tecido, esse tecimento Costurando o amor Isso é tanto verdade Que quando a gente, por algum motivo Precisa terminar um relacionamento Ou se afastar, ou romper Com alguém que nós amamos São as pequenas coisas Que vão nos lembrar dessa pessoa. São, são as, as pequenas coisas que nós fazemos juntos, né? os pequenos detalhes, pequenos detalhes tão pequenos de nós dois, como diz a canção, é que nos aperta o coração e a saudade. Não, não serão os grandes momentos, os grandes arrobos que vão costurando esse tecido do amor. Não vão demonstrar o seu afeto com frases melódicas, bilhetinhos românticos, é, ou gestos amorosos ou jantar à luz de vela, ou, ou movimentos românticos, né, climas românticos. Não é assim que um virginiano demonstra que ama alguém. É se mostrando prestativo, Mostrando a quem ama que pode contar com ele, para as coisas mais chatas, para os momentos mais difíceis. E, principalmente, fazendo pequenos favores, pequenos tarefas, pequenas tarefas que facilitam muito a vida daqueles que eles amam. É assim que a gente sabe que um virginiano está apaixonado por nós. Todo mundo conhece essa, esse lado da personalidade dos virginianos, que são analíticos, Críticos, detalhistas, prestam atenção em tudo, nos mínimos detalhes, na fase inicial, na, na fase dos primeiros encontros, até o amor se instalar, eles repararão em tudo em relação ao seu pretendente. E se se apaixonaram e se encantaram por essa pessoa, é porque... Essa pessoa passou no teste, no teste crítico, e cobriu, supriu todos os quesitos bastante exigentes dos virginianos. Dificilmente vão se apaixonar à primeira vista, ou sem conhecer bem a pessoa. É como eu falei, eles têm lá a tal da listinha, lembra? E quando eles estão na fase de conhecer alguém, eles vão botar essa listinha e, e em funcionamento, e vão observar se... A maioria das exigências e dos quesitos deles estão sendo atendidos. Eles não vão se deixar enganar pela cegueira da paixão, pela cegueira da primeira impressão. Muito pelo contrário, eles vão levar um tempo até que o seu coração seja arrebatado por aquele que finalmente ganha a sua confiança. Eles têm expectativas muito realistas em relação ao amor. Então, dificilmente vão buscar, ou vão se apaixonar, ou vão se deixar enredar por histórias impossíveis. Uma vez seduzidos, encantados, apaixonados pelo seu amado, não pensa que eles vão relaxar na crítica, muito pela, na observação. Você continuará sendo um objeto de análise da, da, da mente, né? da observação, dos virginianos. Por que isso? Eles vão se tornar ainda mais críticos quanto mais eles amarem a pessoa. De novo, por que isso? Porque eles veem no amado o potencial de perfeição, de se tornarem seres perfeitos. Então eles vão ficar corrigindo, aperfeiçoando, consertando, até a pessoa se tornar aquilo de melhor que ela pode se tornar. Para eles é um gesto de amor. Ser criticado por um virginiano, é sinal que ele se importa, se interessa e possivelmente o ama e a ama. Ordeiros, organizados, previsíveis, os virginianos trarão muita segurança, muito conforto, muita, muita ordenação, muita estabilidade à vida daqueles que eles amam. Se você se identificou com esse assunto, eu tenho certeza que se você for um virginiano, você se identificou, Compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus colegas, igualmente virginianos, ou que conhecem virginianos, ou são casados, namoram com virginianos, que eu tenho certeza que eles também vão se identificar.